que é a malta do aço, vamos lá para mais um top 5, ora, o tema que ganhou foi o de Leonardo Valente, ou era Leonardo ou era Leandro, mas eu acho que, eu acho que era Leonardo Valente, e ele diz, uh, o tópico dele é, top 5 pneus para o aço e uso no dia-a-dia, -dia. até houve malta ali, então, o aço, dia-a-dia, -dia, mas eu acho que percebi o jovem, acho que ele queria dizer, top 5 pneus. Bacantes para dia a dia, mas que se, se a gente quiser dar um barrotezinho, eles tenham ali um grip bacana que agarrem bacana e que não nos deixem ficar mal. Ora, eu vou dar 5 pneus, 5 modelos que eu já tenha testado, ou já tenha andado, ou tenha algum feedback e não vou usar aqueles pneus caríssimos, vou usar aqui uma gama média que um gajo possa usar para, para a nossa carteira, ok? Em primeiro lugar, não quer dizer que sejam os primeiros pneus, mas em primeiro lugar, eu vou dar o exemplo dos R88R, eu usei nos últimos track days, sempre esses, esses pneus e também andei com eles no dia-a-dia. -dia. É preciso ter atenção, em chuva, em chuva, não é aquele pneu mesmo bacana, bacana, mas ainda assim também não é o que a malta pinta. Mas em terreno seco, em, em alcatrão seco, tanto no autódromo como no dia-a-dia, -dia, são pneus que agarram muito, muito bem. Segundo, vou dar os NS2R, os da Nankang, porque eu tenho no meu Honda, e aqui só tenho um contra, eles quando começam a ficar, já a meio piso, perdem muito gripe. O contrário dos R88R, eu, pelo menos os meus, agarraram sempre, desde início até ao fim, sempre tiveram, pá, o carro sempre agarrou muito bem, os NS2R. São muito bacaninhos quando são novos, ali, ao fim de uns quilómetrezinhos, mas quando começa a ficar ali, chegar a meio, a coisa começa a ficar ali um bocadinho mais preta e, na minha opinião, não agarram já tão bem. Em terceiro lugar, eu andei num Civic, mas de um amigo meu, que era os Advan Neova AD8R. Acho que era assim. Eu andei num Civic Coupé de um amigo meu, tinha esses pneus, eia pá! Uh, e aquilo mesmo, no dia a dia, eu andei com ele na rua. Aí os pneus agarravam, mas agarravam mesmo, mesmo bem. Este pneu tem aqui um contrazinho que já são um mais caros, ou seja, já não, pá, pelo menos pelo que eu andei a ver de preços, já não se encontra aos preços dos R88R, dos NS2R. Na altura que eu, que eu vi estes pneus, até pensei em comprá-los para mim, para o meu Civic uma vez que eu tinha andado num Civic, é pá, eles eram bastante mais caros, então eu optei na altura por os NS2R. Pá, mas pronto, são pneuzinhos também muito bacanas. Agora, vou deixar aqui uns pneus que eu usei no meu 106 GTI, no meu primeiro 106 GTI, aquele que era do meu pai e ficou para mim, a malta, eu usei que era os Potenza RE720 eu usei esses pneus não, pá, não, na altura não sei se seriam bons para pista eu creio, creio que não porque pá, são pneus ditos normais e eu na altura não os usei em pista mas malta na rua e pá, a andar a fazer assim uma serrazinha a andar um barrotezinho os potens R E720 é eu acho que agora já nem existem mas na altura, epá, ou, ou então era do carro do, do complemento suspensão jante, eu tinha as uh, jantas ZF1 Cup, tinha uma suspensãozinha bacana e os RS720, é e o carro agarrava, o meu GTi, o meu 106 GTi agarrava, é mesmo bacana, o carro curvava nas horas do diabo, e são os pneus que eu, pá, não sei quais serão os substitutos, digam me nos comentários se o modelo RS 720 tem substituto, mas foi um pneu que eu na altura gostei bastante mesmo, bastante. E por último, mas não o último, os Pilot Sport 4, também são um bom pneu para andar no dia a dia, dar um barrotezinho, o pneu tem um gripzito bacana, agarra bem QB também à chuva e é um pneu que eu também já andei, gosto, agarra bem e não é assim tão caro, ok malta, deixei aqui 3 modelos mais para os em pista e na rua, e 2 modelos que eu usei e que gostei mais em, em estrada, pronto, digamos assim, conseguimos fazer aqui o um, um meio caminho, nem tudo à pista, nem tudo à estrada, ficamos aqui no meio caminho, mas uh, também frisando um comentário de um subscritor, disse, pá, o Ior também não é o gajo mais indicado para falar de pneus, uma vez que ele usa os pneus até aos arames, verdade, Concordo contigo e as verdades são para serem ditas, eu sou um gajo que nos pneus é mesmo até a hora. mesmo os meus R88R, eu usei mesmo até até mesmo desgraçado, estava mesmo desgraçado, mas pá pronto, não, não sou a melhor pessoa para falar de pneus, mas foi a mim que me perguntaram o que é que eu achava de pneus, não é? Então eu dou a minha opinião, ok? Malta! Na descrição vai estar os links das minhas redes sociais, as plataformas todas, é por aí que contactam. Agora, o comentário com mais likes e com mais respostas, ou outro top 5, vai ser o comentário que eu abordo no próximo vídeo de top 5. Fiquem bem, comentem aí, comentem aí, partilhem o para a gente ver um tema para abordar no próximo vídeo. Fiquem bem, malta, um grande abraço e um grande gás!